O as da força aérea. Você já terminou sua lição de casa hoje? Não interessa pra você, palhaço. Round one. Fight. E aí, pessoal? Aqui é a Estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando o Guilly o que gosta de zonear. Se eu chegar aqui. Olha. Não pode. Esse golpe dele é foda. Ele não é um cara. Nossa, não deu. Deixa fazer nada. Ai, que. Que vários vale pontos. Não pode perder não. Vem com tudo, esse safado. Eita, vem aqui querer me agarrar pra você ver. Que eu agarro mais ainda. <risos> eu sei porque você já tá com água na boca só de ver essa farofa. Eita, farofeiro. Tá tonto. Olha! Vai. Não, agora eu vou. Não, eu ia andar no meu pilão, tentando ver a oportunidade, mas. Me o café rápido. forte do Brasil. De novo, de novo! Meu golpe de novo. E não deixar ele fugir. Vai, agora fica tonta. Farofioque é mais que farofa. Ah, seu esperto. Foi da farofa, né? Calma aí. Para sair desse golpe dele, essa magia é um pouco difícil. Preciso continuar aqui. Calma, só mais um tranquilão. Aí. Como assim? Ai, ai! Eu vou morrer! Ai, pegou! Gente, ainda não morreu! Vai! Quase que eu morro! Como... You win! Round one! Fight! Novo, a mesma garra, vai sozinho. Daí o facão, meu um taconguilha é foda. Oh, e ó viva suas raízes! Não aceitou a minha cabeçada. Vem com a farofa. Vai, pula aí. Como meu Oi, e meu pilão! Só mais um pouco! Carofa. E aqui. Okay. Ah, amigo! Era certo que você levantar levantasse do desespero! <risos> Round two. Fight. Epa. E eu pular! Um pouco ele caiu certinho do meu lado! Parar de ficar me agarrando. Eu <risos> combinho, humilde. Eita! Vai que eu tô chegando! Esse guinho é foda! Olha!